é só besteira né besteira ah, tem um dado aqui não dá pra usar um bugado só besteira besteira besteira bora lá A F5 seus lerdinhos Passar pro lado de lá que aí é eu dou F5 é. Mano os caras acabam de jogar e ficam equipando não sei o que e passa um <risos> século equipando sai todo mundo Cara F5, meus filhos Dá F5 aí pra quando alguém entrar Já entrar dando F5 também Bora, meu filho Dá F5 aí F5 geral Pô, vai sair todo mundo, cara Os caras não dão F5, cara Vai ser expulso Expulso Você é dá F5